Salve família, beleza? Amanda, bem-vindos a mais um vídeo. Esse canal maravilhoso, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal. Minha esposa Amanda veio participar hoje. E hoje é o seguinte, mano, eu vim fazer uma parada um pouco diferente, que seria... A gente vai fazer alguns react. Eu pedi no Instagram, se você não conhece meu Instagram, vai estar tá aqui embaixo, aqui, ó. clica nele. Fernando Gotes, vai lá, manda pergunta também pra mim, manda tag, manda o que você quiser. Então hoje eu resolvi fazer um bagulho diferente, tá ligado? Eu resolvi fazer um react, mas em casal. Eu pedi algumas coisas, me mandaram, eu ainda não assisti. A Amanda também não assistiu ainda o que que é. Então a gente, mano, sei lá. Só vamos ver. Vamos, vamos ver se realmente é interessante isso daí de, de react. Já fez react alguma vez? Não. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Me mandaram algumas coisas. Eu vou ver primeiro o que o João me mandou Vai no cabeleireiro Versão uma hora Mano, não, na moral, não vou assistir uma hora não, velho Sinto muito, mas... Não vou assistir uma hora Mas vamos ver o que, que é Esse barato Eu já vi que é um queijo Dançando Vai no cabeleireiro No cabeleireiro No cabeleireiro Não, tá rindo foi. de banda nenhuma Eu conheço esses moleque Com certeza isso é trollagem É sério, isso é foi Só pode ter sido trollagem Mano Mas não, vai ficar assim 10 minutos de é sério, cabeleireiro Vou até espirrar, assim. peraí, dá um pause aí Foi, foi, foi no cabeleleiro. Bom, foi trollagem. Eu tenho <risos> certeza que ele fez isso pra me trollar. Uma hora, ferrado, é uma mas... hora, tocando isso? Uma hora passando isso. Bom, vamos lá, mano. Eu acho que o João, não, foi o João que me mandou, não foi o Breno, não, safado. O Crei me mandou uma outra parada também, que eu vou entrar aqui e vou ver. O Creme perguntou se eu tinha assistido, já ouviu é, vídeos ocultos do Akatsuki... O canal Voz de... Não, nunca, ouvi... nunca ouvi essa parada. Vamos ver aqui o que é. Estamos todos aqui reunidos para falar de algo muito importante. Uma reunião que não pode mais ser adiada. É de vital importância para o futuro dessa organização. Espero que todos tenham feito sua parte. Pois bem. e comece então... amigo Eu pensei que Então, quero muito saber qual é o meu presente. Ah, Eu vou avisando que se me derem meia, tá fora da Katsuki. Devolve o anel e o esmalte. O esmalte é Então tá. Amém. <risos> Glória ao nosso senhor salvador, Deus do mal. Já virou. Já virou. <risos> Falei algo engraçado, Tobi? Não, nada. Mano, por que Tobias eu... o nome desse cara? Será é um que É um buraco, você é ser Tobias. Ah, tá. Entendi, é só assim? O um Algo engraçado, pela minha fé, o meu senhor e salvador Jabiroca. Não, porra, que isso? Oi, o que eu pensei. <risos> Oi, pipoca? Que pipoca? pipoca? Eu me esforcei pra comprar um presente ilegal. Então, se eu não ganhar um presente legal, eu vou muito chorar. Hum, Ele que parece feliz, aquele professor que... do filme do Harry Potter. Que? Ele parece o Snape. É o Snape, não é? Snake do Harry Ele que receberá o meu, hum, o meu presente. Foi escolhido com muita sabedoria. Hum. EXPLOSÃO! Hum. Obrigado por terem me convidado hoje. Mesmo após todos os nossos desentendimentos. Esse cara tentou abusar de mim. Quem convidou ele? Oi Daji. Já vou avisando que meu presente foi barato. Tô economizando por umas paradas aí. Que parada? Hum, uma parada aí. Wake me up inside. I can't wake up inside. Começou! Oconan! Tá escutando Evanescence, velho. Que mentira, velho. Um amigo oculto. Ah, tá. Oxi. É, tá, tá sério que me ressuscitaram pra um amigo oculto? Eu nem gosto de amigo oculto. Eu nem gosto de vocês. Eu nem gosto de amigo. Hum. Desculpe, Sassori. mas precisávamos de mais um para o número ficar par. Lembre-se, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Certo, Kisame? Né? Ai, que bom ver todo mundo reunido. Manipulados com sucesso. É? <risos> pois é. Sei bem de quem você tá... Estamos um pouco perdidos, né? É muito longo e chega a ser chato. 20 minutos! É porque a gente não entende, velho, desse negócio de Naruto. Naruto não tem muito... Sei lá, velho, eu não manjo muito, não. Muito, né? Só não não manjo nada. Também. É, isso mesmo. O Minha mãe kakuya. Que? Oi. Que? Que? Agora eu vou tentar tá começar. O cara de Atenção. Porico Atenção. já tá ouvindo. Foi doloroso aguardar esse dia. Eu estava ansioso por isso. Quero muito ver o presentão que irei ganhar. Como líder excepcional que sou, acho que mereço ganhar algo muito foda. Puta merda. Quem vai começar? Pela graça do meu... O que comprou Nossa, barato? Nossa, já teci. O que comprou barato. Barato. <risos> que comprou barato? Vou ventilar, você quebrou minhas pernas. O que é? Minha Não tava espirrando. Ué, mas o ventilador, porque aqui Tá calor. É. Senhor Jabiroca, eu posso dar início. Mas antes, gostaria de puxar um círculo de oração. Ah, não! <risos> é o um pastor da turma. Lá, assim. <risos> eu vou chorar. Senhor Jabiroca! <risos> <risos> Senhor Jabiroca! Estamos reunidos aqui para honrar teu nome Para continuar traçando nossa trilha de sangue Continuar espalhando a maldade e o caos Furar a fila Colocar a chiclete debaixo da mesa Levar a bebê pro cinema Amarrar a bolsa do colega na cadeira Beber sangue de cabra isso? Dedicamos esse amigo ao, é, ao é. seu nome destrutivo. Viu, Caco Zumurro? Amém. Filha da puta, lembrando que a graça é não entregar de cara o seu amigo Pode prosseguir. O meu ah, amigo primeiramente passar, né? precisa procurar a palavra do Deus Jabiroca. Uma pessoa sem fé é uma pessoa perdida. E se ele não seguir o Deus Jabiroca, ele vai pro inferno. Amém. Tô esperando a hora que você vai parar de pregar e vai começar a escrever a porra do seu amigo puto. <risos> ah, é mesmo. Ah. O meu amigo puto é azul. Ah! Porra! Oh, puta, todo é mundo azul. tem uma eu cor específica. Ai, tudo. Vixe, sou eu. Não, não. É azul. Então, claramente, sou eu que sabe. O que o um cara tá fazendo aqui? Não começa! que isso? Um livro, né, Um livro, não. A palavra do Na senhor Jabiró. <risos> Nossa, <risos> ele ganhou uma bíblia. Que bosta, né? O meu amigo curto mesmo, é <risos> um cara muito reservado. Sou eu, será? Se meu parceiro de equipe tiver me tirado, eu vou me mostrar. E chorar. Presente grande. O negócio parece que foi caro. Tomara que seja eu? Não é possível que seja eu, mas também não é possível assim. Hum, será que merece mesmo a minha atenção? Não tem ninguém mais reservado do que eu. Afinal, mantém os segredos que só eu sei. Vai, caguia. Ele é cabeludo. e parece que sou eu mesmo. Ele é forte. Olha só. Tem olhos diferenciados. Ai, meu Deus, sou eu mesmo. Meu parceiro me tirou. Que emoção. Ele vai me dar um presentão. É o Kakuzune! Aí sim. Passa pra cá. Eu vou chorar. Olha só. Uma maleta. Bonito. É. Gostão, né? É, dá pra guardar mais parada aí. Valeu. Agora é o seguinte, o meu amigo oculto parece que não sabe o que tá fazendo. O financeiro caiu bastante nos últimos meses. Tem que melhorar o salário. Ah, é o PEN. Que isso? PEN, certeza. Paga mal, o salário? Hum, é o PEN. Hum. Vocês ganham salário? Toda a firma reclamando. Me dói ver isso. Mas enfim, passa o presentão pra cá Tô louco pra saber o que Nossa, Mas era confesso dele que mesmo. tô preocupado Porque a caixa é meio pequena Mas sei que é um ótimo presente Afinal, o Kakuzu gosta de trabalhar aqui Né não, não, Kakuzu? Puta merda E o presente? Gosta é... <risos> não Meias então, chefe, que a pegou a minha vida. Conheço alguém que, quando vai no, nos Chefeira, aniversários, só leva meias. Meias! Kakuzu Mas, chefe, essas meias são ótimas. O tecido. Terminar o amigo oculto. Aguarda aqui no salão. Poxa, chefe, eu tava brincando. O salário é ótimo pra liberar Apesar da minha ficar... dor <risos> neste momento, devemos continuar. Meu amigo oculto. Não terá a imensa dor de receber um presente merda desses Poxa, fia, escolacha não O meu amigo oculto tem estatura normal Um cabelo diferenciado Exime as técnicas de combate E tem jutsus bem únicos Nossa, receita tá disso Todo mundo aqui tem jutsus bem únicos Todos têm exime as técnicas de combate E todo mundo aqui tem cabelo diferenciado Misericórdia, essa nem orando eu acerto Oh, eu tô feliz que My Chemical Romance voltou. Será que tem música nova no Spotify? Então, já descobriram quem é? Hum, é a Kona! É que dá? Eu que os amo. Heh, que dá, me tirou, né? Itachi? Zetsu branco? Zetsu branco? Jabiroca? Toby? Ui! Toby é falando. Ka. Quem? Itachi. Hum! Kona? Kakuzu? Já fui. Porra! Ida! Madara? Êêêê! É. Desculpa! Porotimaro. Oi! Zetsu preto? O Zetsu branco? Kakuzu? Já fui, porra! Caralho! Chega! Kidô! Foi o Deidara! Vocês falaram todo mundo, menos o Deidara! E ah. ah. quem é o Deidara? Então não é a kagoreca. Cadê quem? o cara? Conan? Kakuzu? Eu já fui! E <risos> <da Kitaru. risos> <risos> Uma prateleira? Sim. Então é certo? Agora você pode colocar suas artes de argila. Mas elas explodem. É porque. É. Tá bom. O meu presente é pra alguém que. Eu admiro muito. Ah, só eu! Eu não admiro você, Tobi! Continuando. É uma pessoa muito talentosa, hum, muito única no seu jeito de ser. É claro que sou eu! quem Deitora sem pai, não precisava! <risos> Cala a boca, Tobi! Hum? É uma pessoa que. Hum, eu aprendi muito, tendo ela como parceiro! Ah! Tá fazendo com doce! Sou eu sim! Eu teitar deitar sem pau! É. é o Sassori. Cadê o que tu me deu? O que é? Caraca, é um kit de montagem de marionete profissional da Vazer. Muito foda. Hum, pois. Da é. Vazer, eu entendi agora. Não sei, escolher presente. Vazer, hum, é que foi um dos melhores bagulhos do game, era que... é, tipo... Nossa, até Kimmy Goku não é tão ruim assim. Quem vai poder usar mesmo, ele tá morto. Cara, nossa, mano. Que bosta! Tá <risos> É uma pessoa extremamente Nossa, chata. Nossa, coitado do crime do presente. É insuportável. Ih, aí não sou eu, não. É o Tom. Quase. Mas não é <risos> e aí, essa pessoa é chata, porque ela fica constantemente. Ah, quer saber o quero falar? Não, não, não. Ah. logo na minha vez, você decide <risos> estragar a brincadeira. Misericórdia. O pastor não, cara, não cara, acabou, por favor. <risos> eu não tenho que ficar dando moral pro cara mais fraco da Katsuki. <risos> É. Sabe, é muito engraçado ouvir isso do cara que morreu pra Sakura. Só o cu ficou atiçado, é né? É Cala a boca, cara. Vai Pra me me sua informação, eu me deixei morrer. Por de propósito. Que bela fanfic. Conta a outra. Mas, inclusive, tô doido pra saber no futuro de que maneira idiota você vai morrer. Meu querido, eu nem morro. Adoração ao senhor Deus de abiroca, Alain. Vá lá, então, adorar o teu Deus da piroca. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Cara, é que eu aqui, Adoro. O que é que tá acontecendo aqui, gente? Adoro eu eu olho olho. Amigo. Amigo.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 não comprei, <risos> eu tô morto. E se tivesse vivo, eu não compraria também. Misericórdia. Tomara que volte logo a queimar no inferno. <risos> Oi? Ué, você tava onde? casa. Agora. O meu amigo oculto está sempre ao meu lado. Posso contar com ele pra tudo, mas ele é bem diferente de mim. Mesmo sendo muito parecido. Eu diria que ele é minha cara metade. É o Zetsu branco? Hum, nada a ver. Hum, acertou. É o Zetsu branco. E... Ah, ele tirou ele mesmo? E... Nada assim? a ver. Hum. Que coincidência. Eu tirei você também. Então, assim... Tá e... Vixe, o que mais? Vaga... É... é marmelada! É marmelada! É marmelada! É, marmelada. é, marmelada. é, marmelada. é, marmelada. é marmelada. Mas é muita coincidência Eu te dei a panela a E você paneta. me deu tampa. Pois é, né? Mas é só coincidência não. mesmo Eu Não manipulei nada não, não. Só manipulo o Akatsuki e o Madara Que? Já pensou que merda seria <risos> isso ah, é. Estragar o amigo hum, Que voz é essa? O meu amigo <risos> é alguém fortinho, bonito Isso, olha lá! Com a pele lisinha, com os olhos escarlates Com o corpo gostoso, <risos> semelhante Com curvas <risos> que eu adoraria nadar isso eu não. Que tenho um monumentado com meu Deus. <risos> <risos> oh, meu Deus. <risos> eu poderia colocar a minha mãe. Já chega, Orochimaru. Já sabemos <risos> que você tá falando. A verdade. Quem convidou isso? <risos> <risos> Eita, peste. <risos> será que ele caiu? <risos> Amateros. <risos> Misericórdia. O que será que ele recebeu? O <risos> Orochimaru. <risos> Já nem imagine. <risos> Vê. Matou. Caralho, que monstro. Que isso? Mas que desgraçado. Ah, mas <risos> aposto que foi sem querer, né? E ele nem pediu desculpa, nem fodendo. Que horrível. Misericórdia. Se eu pego um cara desse na rua, eu quero de porrada. Eu faço é explodir o cara. Hum. Com certeza que ele senti muito, gente. Aposto até que ele pediria desculpa se tivesse uma boa oportunidade. E isso me fez chorar muito. E quem faz meu parceiro chorar? Vamos pegar esse bizarra agora. Já tô com a peixeira na mão. É. Pode contar com usar <risos> os cinco elementos desse puto. E mano. eu, os seis caminhos. Eu vou explodir a vida desse cara. Deixa o Edotem se ligado que eu ajudo. Ninguém mexe com o meu Itachinho. A vida do seu inteira vai caçar esse cara. E eu vou garantir que ele vá pro inferno. Amém. Vixe, Maria <risos> pode ter Galera, parece que o clima ficou meio pesado, né? Acho até melhor a gente pular esse amigo oculto aí, né? Ah, agora eu quero saber quem foi esse otário, né? Para que some. Para, caralho. Filho da puta. O meu amigo oculto é o... Que isso? O ataque <risos> do mulher? Alguém passou <risos> o dedo na minha <risos> puta. Desculpa, <risos> eu pensei que fosse o <risos> idiota. Então, Olha, galera, abusando infelizmente, a gente não vai poder saber quem é. Ui, tás precisou ir no banheiro. Então, agora é minha vez. O meu Ué, pode ele mandar o cara. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito. Muito bonita, muito forte. Ela adora fazer papel de Durona! Fazer papel de Durona! Fazer papel... Papel... Fazer <risos> A papel cara. de dorona. Um papel muito importante nessa firma Papel esse que eu espero que ela continue cumprindo Pra gente nunca se desentender Até porque eu gosto muito dela Isso seria muito chato se a gente brigasse Aqui Valeu E agora, quem será que a Konati... Eu tirei o urotimado, toma oh, Gostei muito ah, um deu melhor. um negócio um de aqui é o meu contato. Sensacional. Vou encomendar um dos é sensacionais. Vai do boneco, E com isso, <risos> chegamos a mais um fim de um amigo público. Eu diria que foi um prazer, mas não Mano, foi. Mano, esse meu grito prendeu, né? Foi todo por isso. 21 Menos você... Cacaroto. Você fica... Pessoal, antes de vocês irem embora, Ai, tem uma coisa muito importante sem que vocês têm que fazer. Os todo, todo mundo aqui reunido pra fazer uma oração ao deus Jabiroca. Ah, deus. Senhor Jabiroca! Vice Makers, eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição, e é isso, mano. Que que você achou desse react? Que desenho de capiruta é aquele? Eu dei risada, que teve algumas coisas engraçadas. Mas é coisa que eu não entendo porque é jogo, então... Não é jogo, é um desenho? anime. Desenho? Isso é anime. Eu não. É tipo um... É, mas é o que todo mundo curte hoje, esses animes. É que a gente não, não assiste um anime mais. Não, eu tô indo na Galinha Pintadinha com as doenças. Não tem nada a ver com isso daí. Então eu não entendo muito as, as brincadeiras. Mas é, que é que tem risada. Tem tudo a ver com a Galinha Pintadinha. Não, que eu, eu, eu, eu... é que, tipo assim, é desenho que eu não curto eu não assisto. Meu filho é pequeno. O desenho que nós assiste aqui é diferente. Não sei nem o que é isso. Pois é, eu também não conheço não, sinceramente. Dei risada pelas palavras e tudo mais, mas não conheço... E deixa, mano, e eu quero saber, aquele cara de bunda existe mesmo no desenho ou foi inventado não? Foi inventado. <risos> no... Cara de bunda, brião, Não brilho sei, brilho sei eu não conheço, Não cara moral. de bunda, brilho. Ah, é, eu não sei nem, eu não lembro nem o nome mais do personagem, mano. Bom, mas eu acho que eu vou terminar esse react por aqui, pelo menos. Eu não tenho, você tem alguma coisa pra falar? Acabou? É, o Só um vídeo? Puta, é 20 minutos. Você quer que a Netflix aqui? Não, mas ia passar os 20 minutos que a gente assistiu isso daí? Não. não vai passar, eu é, acho. Tem a que outra. ser um de cada vez, né? Assistir a dois. Bom, então a gente vai começar outro. Tamo junto. Acho que amanhã eu posto, então, isso aí. Ficou legal. Então, comenta aí. Comenta também algum outro react que você quer que a gente assiste. E é isso aí, mano. Tamo junto. É Fui. Falou. Tchau.